Apesar do início da semana conturbada, a bolsa brasileira conseguiu encerrar a semana em alta, acompanhando de perto a repercussão das negociações comerciais entre as duas maiores potências econômicas do mundo. Nessa sexta-feira, o presidente norte-americano, Donald Trump, disse que chegou a uma primeira fase de acertos com a China, e que irá suspender aquelas sobretaxas que ele havia prometido para alguns produtos chineses, e que passariam a valer na próxima semana. Animado com essas notícias, o Ibovespa fechou em forte alta hoje de quase 2% E só não subiu mais porque os dados sobre o setor de serviços recuaram mais uma vez Aliás, pela quinta vez só esse ano Mostrando que a economia do país ainda está longe da recuperação Com relação ao dólar, apesar da pequena queda de hoje ainda continua nas alturas Sendo negociado acima dos R$4,10 Na segunda-feira Teremos uma ideia melhor de como anda a saúde econômica do nosso país, já que o Banco Central vai divulgar às 9 horas da manhã o IBCBR de agosto, que é considerado como uma espécie de prévia do PIB brasileiro. Então, fiquem ligados. E esse foi o Otário Invest de hoje, com um os principais acontecimentos do mercado financeiro do dia, de forma rápida e sem frescura. Um excelente final de semana para todos. Fui.